Oi, Oi, galerinha do, do YouTube, YouTube. tudo, tudo bem, bem com vocês? vocês. Hoje, Hoje a gente vai fazer um vídeo abrindo essas balinhas que. Nossa, gente, eu não sei o nome delas. Eu pensei que era Jelly Belly. Deixa eu ver o que é. Que normalmente parece o um nome de um slime. Dele Delica... então mesmo. Ó, oh, Delicat GLBL. Ben... Beniz. Ah, Beniz. <risos> que chato. E. Ei, Magina, tem formar. Gente, não me dá. Já abri, eu já abri, já abri. Ah, já abriu, já abriu, me dá. Ó, gente, a Giúva. Ah, a ah, Diúba. As roxas. O são... de chocolate eu quero. Tá bom, tá bom. Ó, oh, as roxinhas são a deúva. Tem uma pra mim e uma pra ele. Cada uma é mais escura. Uma é mais escura que a outra. Uma que defender a outra. Eu acho essa... que essa aqui não. é ruim e a outra é... outra é boa. Não. Essa daqui é boa e essa é a ruim. A gente, não, na verdade, a gente não sabe. Pera aí que eu vou contar uma coisa rapidinho. Não, a gente não sabe. É, a gente não sabe. Eu disse alguma não coisa tá do nosso... A gente... Eu disse alguma coisa pro nosso colete. Então tá aqui a viúva. Ela te Ela te Para, para, para. Passei. <risos> uhum. um um não come. não come ainda. Hum, ele é doido. Gente, é, parece que vai ter que fazer um Eu buraco na almofada. Cara. Meu nome é Gaby. É, é muito, muito, muito, muito a minha pé. Deixa em cima um, da almofada. Um, um, Gente, as de laranja. Sai daqui, tapete. São tá vômito, São vômito Ou é castanhola. Ah, não. O ou castanhola não é o nome um instrumento. Ou é, é ca. Castanha. Ou Não. Ou é, é carambola. Ou é. Ou é o que é mesmo? Ou é, ou é laranja. É isso? Da, da minha? Essa é a minha. Da minha? Então, da minha! Calma! Só tem uma laranja. Tá e me... ah, essa é pra mim, ô! Oh. Dá pra mim. É, parece que a gente vai ter que pegar a faca e cortar um o mesmo. Não, eu só tenho uma. Tenho... Não, tem mais outra aqui. Não é a mesma cor. Não, vamos tirar tudo de cabeça. Tá bom. Como okay. que Isso aqui. Papai! Pega a faca, só tem hum, uma laranja. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. Não uhum. é rosa ah. Papai, pega a faca Só tem um tem vermelho Ó, gente... Oh, gente, eu já nossa, tirei tudo nossa, de uma nossa, vez Nossa, é muito dura Calma, vai cortar com a faca ah. Gente ah, A vai junto. Não pode ver essa cena Ah, tem um dos balinhas Para, isso é chato ah. É chato quando faz isso Ai, eu tô tentando em uma um almofada. A gente também... estuda na mesma escola. É. Colégio Col... Colgate Ávila. -a, a Colgate -a É o Colégio Ávila, gente. Ai, quase que foi no pelo. Eu acho que é o nosso pai que vai ter que cortar. Papai... Não, deixa que eu corto. Papai vai ter que... Gente, loja de laranja é laranja ou... Eu acho que essa aqui é boa. É, porque as pessoas vão tirar. É, assim. Gente, essa daqui... Tá ou é pudim de caramelo. Ou é. Opa, ou. Essa daqui. Ou é Chocolate. xixi de cachorro. Beleza. Ou é. Ou, ou é pipoca. Pipoca manteigada. Que gostei. Essa rosinha. É que você essa gosta? rosinha é tutifrut. Ou. Ou. O, o catota de nariz. Essa é a rosinha aqui, ó. Essa é rosinha. E, gente, a essa branca é. Meu Deus! Essa branca é coco ou aquele doce branco ou é aquele Meu doce.. Coco. Não! Ou... Chocolate branco? Não! É ou é doce de leite podre! Leite moça! Eu já expliquei que a deúva foi a primeira. E, gente, essa daqui ou é, ou é catota de nariz. Na verdade, essa daqui. Você já ou... falou catota de nariz? Foi? Falou. Qual? Nossa, nem lembro. A rosinha que você falou. Ah, verdade. é verdade. Gente, essa daqui ou é fralda de neném com cocô e xixi. Ou é alface. Ah, que é alface. Vamos ver quem vai tirar ruim. A cor tá só a vermelha. Uh, Sertilheira. Acorda. Produção, produção corta aqui. Produção. A produção vai ter que cortar o branco também. Só tem um branco. Só tem um branco. Quer ver a produção? Não fala, Valentina, a produção. A produção. produção não pode aparecer, não. Valentina, apaga! Esquece tudo! Vai ter que Filma aqui, um aqui, meu dedo cortando aqui. O papai vai que cortar o dedo. papai não. É, ele é nosso pai. Corta tanto. tanto... Não, não é... É produção. Vai produção. Vai, vai produção. Tá produção, não. Eu ouvi isso. Nossa, duro mesmo, hein. Vai, vai produção. Uh, Agora dá um pedaço branco pra mim e um pedaço branco pra ele. Um pedaço de vermelho pra ou mim. Ou é coco, é. ou... Não, vamos começar com as que tem de dois. Vamos. Hmm. A, vamos começar pela roxa, que eu fui ah, primeiro? Sim. Gente, essa. De, se vocês não lembram, essa daqui é de uva ou é. Ah, eu tô sentindo. É. Não, tá, não, Esqueci. Eu, tô, assim. <risos> eu também. Você ou tá, é grama. Ou é grama molhada. Não, um grama molhada é gostosinha. <risos> grama molhada azeda você gosta? É. Vai, um dólar assim, já. berama berama um pouco... Tem água? Ai! Ai, eu Eu tô aqui, menino! Oxi! Tá aqui? Como? Ai, meu Deus! Eu preciso muito de água! Melhorou? Melhorou! Nossa! Tá. 0, 1. 0, 1. Não tem ponto, tá? Ah, tá. Vai, dá rosinha. Não, não é a rosinha. Então dá o laranja. É a branca. Hum, tá. Vai. Cadê a sua? Mas a sua branca é mesmo. Não tem problema. Gente, essa daqui ou é coco. Ou é... Tira coco, por favor, pra nós dois. Deixa que eu tiro o coco. Não, eu já, já vou buscar minha água Ou ali. esse... Calma, já vou buscar minha água. Tá. Ou esse é cocô de neném? Não come! Eu não tô comendo. E, gente, o Mico vai estar tá no meu canal. Que a gente não falou que tem Mico, desculpa. Mas o Mico vai estar tá no meu canal. Vamos ver quem vai perder mais. Quem perder mais vai pagar o Mico. Eu não quero pagar o mico. Espero que eu não pague o mico. Ah. Gente, sabe o que é um. Gente, sabe o que, que o mico vai ser? O mico vai ser. Não conta o mico, é surpresa, mico. Não, é não. Tá. O mico vai ser. Uma coisa ruim. Bem ruim. Dormir. Até muito tarde. Não fazer tudo ao contrário Nossa! vai ser assim dormir de dia acordar de noite estudar de noite na não, não imagina assim você exagerou né é, mas é estudar não né é só acordar então vamos lá esse é o mico gente vamos lá. espero que eu tire sorte vou você ah! Ainda bem que eu não mastiguei. Aleluia que eu não mastiguei. Aleluia todo que eu não mundo, mastiguei. Todo, todo mundo tirou coco de neném. coco de neném. Vai, laranja, laranja. Eu quero muita laranja. Pega essa laranja. Cadê? Ah, tá ali. Gente, essa daqui ou é laranja ou é gosto de poeira. não Ou é vômito então, o que você falou. É, eu vou Eu um pouquinho gosto de poeira. Ainda bem que eu não me machuquei. Laranja, laranja, laranja. Muito bom. Ai, gente, eu tirei essa. Eu acho que eu vou pagar o mico. O pior é que a gente já acabou com essa bala. O O quê? Gente, agora a gente vai passar rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa Gente, agora a rosa vai ter que cortar também Rosa, amarela Vamos lá, amarela? Calma, é amarela Gente, essa daqui também amarelo. Amarelo, Dá minha amarela Dá minha amarela Só tem uma amarela, gente cor Ou será tá que aqui? ficou no saquinho? Não, não tem nada Deixa eu ver não tem nada, gente. Tem sim. Que? Tem mesmo. Ah, tem, Tem papão. Tem. Vou comer ela. comer ela. Comer Vamos ela. ver. Vou comer ela. Coco. Ah. Gente. A gente vai ter que cortar. Produção! Vai ter que cortar amarela também! Gente, calma, deixa eu ficar Gente, essa daqui. Ou é catota de nariz. Ué! Ou é pipoca manteigada Ih, capoca, pipoca, pipoca, pipoca, pipoca, pipoca, eu pipoca. Ganhei. Eu já tô ganhando, mãe. Eu já ganhei. Eu que vou ganhar. Bota dentro do copo. Espero é que, que eu não tire. Que eu não tire catota de nariz. Pega <risos> <risos> <Tô confundido. risos> a <Gatata de sangue. risos> bunda na minha cara. Se eu falar a minha blusa saiu só tô... o <risos> Aí vai ficar podre <risos> corta. corta Corta Corta Corta Corta Tô cortando Gente, quem conhece a música é assim? Oh, oh. Quem conhece, se inscreva, ou dá o seu like, se inscreva no canal, ativa no sininho das notificações e vamos continuar. Tá abrindo, olha que ela tá, nem dá pra ver. Espero que aquele pipoco não pipoca uma pegada. Eu também. Não, eu que tenho que tirar. Ah, mas eu sou você uma balinha. Você que tem que tirar a capota de marcos. Mas eu sou uma balinha. É, você que tem que tirar. Mas eu sou uma balinha, é o mesmo gosto. Perfeito. Sim. Gente, tem outra balinha de jelly belly. Jelly belly? Eu, eu, eu comi um de coco. Não é essa, é outra. Qual? O pacote é vermelho e é quadrado. Só então, que o pacote não é diferente, ó. Ah! Ó. A minha boca. Ah! Dá tá ela é amarela. Eu estou com vou beber um pouco. Não, não, não, não, não, isso é pra quando tirar azar. Não, beber. bebê. Onde me dá, água bebê? Não, não, não, é... não, não, não, não, não, não, não, não, Gente, que pra quem não sabe, eu tô no primeiro ano e o meu irmão tá no segundo. E eu no... tenho prova. Sim. E quando eu ir pro segundo, ele vai pro terceiro do que o um segundo. Ih, já vou ter prova no começo do ano. Mas prova é legal. Prova não é legal. É só eu, uma... eu não. Prova é só uma gente, folha. olha, quem faz vídeo, a gente faz no celular, porque a gente não tem câmera. No, meu, no celular do meu pai, é o que a gente tá filmando. Cortei. A capinha é verde, água. Aí. Tá um é menor. Vou ler manteiga... Não é católico de nariz Eu vou ficar deitado Espera tirar Vou pra lá atrás Ah, já tá pra sentir É católico de nariz Será que é? Não Tira Sim. pipoca manteigada <risos> Pipoca manteigada Católico de nariz Dá um pratinho, coloca o um pratinho aqui na frente. Deixa o pratinho aqui na frente. A gente, eu sei falar direito. Né? Desculpa por ter falado errado. Pipoca manteigada, pipoca manteigada. Uh. Ah, ah não. não. É. Ah, não porque a gente ficou embaçado no meio do vídeo. Ih. Tá, gente. Agora é essa. Ela ou a, Me dá. Nossa, ou ela é tutti -frutti. Ou ela é.. Boa. Não, deixa o pausado, deixa o pausado. Mas tá fazendo um vídeo. Ou aqui. ela é. Corta. Corta logo. Só fazer assim. Tchau. Tchau. Essa! Cortei minha mão. Mentira, gente. Agora só.. Assim. Já cortei? Ah, não? Gente. Já cortei. A gente tá assistindo o Gemini Girl. Mas não tá fazendo barulho porque tá pausado. É claro que sim, né? É. Gente. Ou é Tutifrut ou é Vunto. Tutifrut! Muito. Socorro. Caiu água no meu nariz! Eu vou cantar isso aqui, ó. Ai, meu nariz! A música. Gente, quem conhece? E quem conhece a Xuxa, se inscreva no canal. E também na Maria Cláudia JP, Milaninha e Espanico. E Lelê. Lelê? Lelê não pode comprar. Esse vídeo aqui é da Lelê. É. Essa é a última. É. Não! Ah, tem ainda a... tem a rosa. Não, mas a rosa. Tem a verdinha. A minha, não, eu tenho tá, mas... faço... duas, tá? verdinha? Não, só uma. Aqui. Ah, mentira ah, de novo. Tum tum tum. Ah, eu corto tudo. Nossa, agora eu tô com. Foi uma gotinha aqui, amor. Gente, tá bom, foi nível médio. Vai. Então, foi? Eu vou com esse e você vai com esse. É o tamanho do meu, o tamanho dela. Mas aí eu sinto menos gosto de. Gente, ruim. esse ou é alface ou é coco queimado podre. Não. Tudo tem pudre. É grama? É grama? É, ou é. Não, grama. Vai! Um dolacinho! Gra... calma, grama já foi. Um. Não, grama não foi. Foi sim. Foi não. Foi sim, foi não. Foi sim. Não, Gente, foi. esse o é ovo podre. Eu amo ovo. Ovo podre. Tá fácil. Gente, eu acho que eu vou fazer esse negócio. Eu tô com dois e ele tá com. Dez. Você tá com um eu tô com oito não, mas... É Eu assim. falei que deveria ter ponto, Valentina. É, certo. Agora, a última. Não, a Rosinha já... Ah! A última é a feminina. Gente, ela ou é tomate, ou é... É... Ó, oh, tomate, tomatinho. Tomate, tomate cereja, que, que é o meu favorito. Muito Não, gostoso, que... Não, vamos mudar o mico. Oh, calma. Valentina, vamos mudar o mico, pode ser. Quem perder vai tomar o um, mel um, um, um chulé na cara. Uhum. Vai tomar um banho de lama. 3, Isso 2, sim 2, é bom. 1 dólar. Gente, calma! Isso ou, ou é tomate cereja, que é o meu favorito, muito gostoso. É, uma... é aquele tomate redondinho, só que sem ser aquele, sabe? Redondão? Então, é como do formato da bolinha. Da, da, da bolinha da balinha! <risos> Gente. Mas ou... a bolinha é torta. E ele é... Ou ela é. Vamos falar. Ou ela é. Fala logo, minha filha. Cachorro podre. Cachorro podre? Quer dizer, Cachorro quer molhado. Dizer, rato morto. Isso. É muito nojento. Eu rato podre. Rato podre. Eu, eu tirei. gostoso. Não. Eu tirei gostoso. Eu tirei gostoso. Eu tirei gostoso. Agora o que você sentiu? Nossa. <risos> daqui, daqui, minha cara ainda tem mais chance. Nossa, tem sabor de morango. É? Você derrubou o sabor. É, então é morango. Vem sim. Então, Essa é gente... sua? É. Vai. Depois a você. Vai. Então, gente, eu vou fazer um mico. da vida pra mim. Vocês não podem ver essa cena. Podem sim, podem sim. Calma aí que eu vou ah, pegar acontece. o celular. Vou pegar o celular. Deixa eu limpar aqui a mão de bolinha. Gente, Geli... Ah, Quer dizer, eu Não vou pôr a língua pra fora que não é gostosa. Essas coisas não é gostoso. Rato morto, não é, não. Gente, então. Eu não, vou ter que. Vamos fazer um mico agora. É, a gente vai fazer um oh, mico. Ó, deixa eu filmar aqui também. Só. Ui, acho que eu vou chorar. que eu vou chorar. <risos> Só que eu vou cheirar. O chulé do meu irmão. Vai. E depois, Na meu verdade. pai vai ter que postar esse vídeo. Eu vou inventar é, o tá José da Rafa, <risos> É, parece que eu gostei mais forte, Vai eu. Vai. Calma. Assim. 3, 2, 1. Gente, olha o pezão do meu irmão. Hum. Vai. Você larga o som. Vai logo. Não, peraí. Tem que ser, tem que ser assim. Vai. Tem que ser assim. Vai, bota. Nossa, tá vendo a parede. <risos> a parede é a youtuber. <risos> 3, 2, 1. Ah! Olha. Gente, eu vou mandar de patinete. Uh! Não, você acabou o vídeo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Depois. Um dia eu vou fazer um vídeo. Volta a